Toma. Ah, esse já ele os... É, eu pedi os 3 minions. Acho mas que valeu a pena, a né? Vale, vale. Se eu flashar nele aqui agora, posso ir? Ah, você errou a bombinha. Não, mas eu tenho dano, tenho dano. Não, não, não, não, não. não trabalho nível 2 aqui. Pode gravar, pode gravar. Ah eu tá aqui, Ignite, no último sec, achando que a bombinha ia cair, mano. e vai, mano. Dá. Não tem rio, não tem rio, não tem rio Eu vou andando ah, nele, vem, vem, vem, vou andando nele. Tá, beleza, beleza. Oh! Vamos matar. até ah, tem barreira. Beetle, Beetle, Beetle, Beetle. Eu vou andando dar auto tá? e vou sair, tá? Tá, eu tanco, eu tanco, eu tanco, eu tanco. Tanque. Tanquei. Nossa, velho, que isso, mano. Que delícia. Tá vendo? Eu ah, acho que o vai, culpado eu não eu... é a gente, mano. Dos bagulho. Não é a nós, eu mano. Não, é a nós. não, eu também acho que é a Mas gente. Mas caga nos caras, mano. Ai, ai. Ô, oh, oh, sem flash. Esse louco, esse louco, o Calecano. Na soraca mesmo. Qualquer um? Qualquer um? Beleza, beleza. Predict, hein. Vai, vai mano. Você soltou é um assim. flash ali. Não, o EZ, pô. Ah, não tá. Foi seco na Soraka. Caralho, que som é esse, galera? Peguei, hein? Ai, ah, eu tô na sua mente menor, mas não deu. Ô, a gente vai. Dai, vai, Daiva, Daiva. Eu não errei nenhum grebe até agora, eu acho. Mano. Eu Tem que viu. ser na Soraka, senão Mia. Pô, os cara é folgado, hein, mano. Vamos pegar a sua não, barricada mesmo? Tão vindo dai vá, mano. Eu não sei é... como É, é TP? Mas os caras só saem, não? Acho que nós é ma... Ah, oh, com o ult dele seu dano? Não dá. Nossa, é NT, mano. Mas só de tirar eles ah, tá bom, tá é. Bom, né? Tá bom. Pelo menos o Silas quer jogo, né? Dá pra ver que ele quer jogo. Eu gostei também, gostei. que aqui embaixo, ó. Beleza. Você viu que eu não agrei a torre? Que louco, né, mano? É. Estranho, velho. Ele sim podia tanto vir aqui divear, mano, em vez de querer roubar o campo, mano. É free dive, velho. Eu tenho tá heal ainda, tá? Tá, então vamos dar. Tem heal, tem heal. Mas eu só vi... ataque só, Marquinhos. Mano, cara. que zica, mano. Esses grebezinhos aí. Pô, o seu Nautilus aí tá bom, mano. Tá eu acho que, que, eu, que eu, não eu, eu, não eu não errei nenhum, lá, mano. né, mano. Acertei todos. Pô, tá bom, né? De Nautilus não tá melhor que o do professor, por exemplo? Meu náutico não bate, mano. Ô, oh, e se eu passar na torre... Você entendeu já, né? O que eu quero fazer. Mano. Pode ser? Hum, não sei se eu entendi não, mano. Mas vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Não tem minioezinha, mas eu tô não, apertando eu os Não, eu sei, mas... Aí. Você, você. Tá, puxa, puxa, puxa, puxa que a gente tá Deixa que eu arco, deixa que eu arco, pode deixar, calma. pode deixar. Não, não, deixar. não, não, calma. Confia, calma, calma, confia, calma, confia, calma. confia, confia, confia, confia, confia, Tá, vai, tô, vai. Ale. Eu <risos> tô falando que a gente Caralho. tá pra jogo Caralho. e o eu tava descendo ali. Puxa o E, puxa o E. Deixa ele vai. vir, eu tenho Ignite ainda, não usei não. Deixa ele. Ele tá, ele tá vir, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Só não Tom com dele, ó. Mano, calma, dependendo aqui. do jeito que ele vier, ele morre, velho. É, então. Peguei, peguei, peguei. Dá um, dá um, dá um indo. Maceta, certo, Sabe. É. Caralho, é. A gente tá pra jogo, A gente caralho, tá pra jogo. Caralho, ué. Que palestra, mano. Tá maluco, caralho, velho. Tá maluco, Nossa, nós cagou no cara ali, você sabe, né? Tô ligado. Tá maluco. A gente é folgado também jogando, né? Gostei do Nautilão, mano. Vamos ah, lá ajudar o cara, vai o cara lá. Se quiser falar pra ele. Ah, se, se quiser, é. né? Senão a gente fica é, junto quiser, com ele. Se quiser, se quiser ficar, nós dá é. um jeito, mano. Ele é um sommelier de uva, hein, mano. Hum, então é com o passar do tempo que ele vai ficar bom, será? É, exatamente. Então vai dar boa. Um slowzinho. Não sei se foi tão isso um sei não, mano. Talvez você pega, mano. Ah, eu tenho ult. Talvez você ainda pega, mano. Peguei. Uau, Nossa, imagina eu puxo pro C, mano. velho. Se eu puxasse, você ia ser beautiful, velho. Ô, pior que eu tô online, mano, esse jogo Mano, tá bem, você tá mandando bem, velho. Mano, eu tenho quase certeza, galera. Eu acho que eu não errei nenhum grebe até agora, mano. Ixi, zicou. Sem querer zi. Ixi, aí a foda. Ô, o Jaima tá aí, mano. Ah já vai tomar. Você volta daqui a pouco? Volta daqui a pouco pra cá. TP, TP, TP, Marquinhos, morremos, tá? Eu peguei barricada aqui. Na real. Ai, por favor, por favor. Mano, você consegue vir aqui, Ezinha? Não, não. Tá tentando beitar o Yas pra ele ir pra lá, mas não deu. Ó, oh, eu peguei a barricada, tá? E a Kayle tá ali também, que o da TP Saiu? Não hum, veio. Isso, Saiu não, né? Tô assistindo, tô assistindo. Mano, eu tô rebentando ele, velho. É, tô vendo, tô vendo. Tá bom, tá bom. A gente leva essa Ah, não tem flash, né? Tem que tirar o ult, né, mano? De algum jeito, mano. Não, eu o ult dela. Tá. Ou eu grabo e... Tam... Nossa, o Sirius, ele tá full pra game, mano, esse maninho, da hora. Ele, ele. quer, ele quer muito. Deixa eu ver se eu pego o agro e não consegui. Sai de perto aí. O Java tá aqui, hein, velho. Ah! Ush. Valeu, f... valeu, valeu. Tô dando a volta neles, tá? Na soraka, você pega? Você vem? Calma. Vê, eu vou, vou, vou. Beleza. Ai não você para tanca? não, fi. Uhum. Caralho, nem assistente pegando isso aí. O cara morreu muito rápido. Foi rápido mesmo. Né? Clean, hein, galera? Tá maluco aí. É você. Tô ligado, tô ligado. Talvez eu dou um solar de longe. Uai, o Lecinho. Tô tentando aqui. Vai levando, mano. Que o Le tá aprontando aqui, acho que eu tenho que vai acabar. Ele, a wave, vai acabar o wave, acabar o wave, não vai dar. Olha o Ez, olha o! flash. Pegou? Tô tancando o dive aqui. Ai, mano. Cadê você, mano? Você morreu pra quem, velho? Você não morreu pra torre, não, né, mano? Ele <risos> ah, ah, ficou foi. quietinho, mano. mano. Ele ficou com 20 de vida, torre. Ele fica quietinho, você pode saber, mano. Ô, oh, vou solar o Jarva aqui, se liga. Vai, sola, sola. Eu não sei se tem dano, mas... Tchau, monos. Boas compras. A Farofa tá no shopping agora, Marquinha, ela falou. Vai fazer beleza, compras. Beleza, mano. Comprinhas da farofa. Você tepa aqui, Ezinha? Para de brincadeira. Eu tenho rio, pô. T -t não tenho não. Foi pra casa, então. Não quero morrer, não. Ó oh, o Ezinha ali. Toma. <risos> Toma. Caralho, é. velho. A galera falou que a banda é boa. É boa, é boa. The Offspring é boa. Nossa, pegou? Olha se pegou, beleza. Você vai ficar só na paredinha aí? Eu, não, tô, eu, tô, eu tô esperando o Hextech, mano. Oh. Chegou, né? Pegou, mais um. Tá calma Ignite pra ele não curar tanto. Beleza. Nossa, o jeito que o cara morreu. Tadinho, mano. Aí mesmo buildando a AD, dá dano P. Loucura. Nossa, eu nem vi que você tava no pagode aí. Ó o Ah, <risos> ah velho. Caralho, Eu ia matar o, o, o Jarvo ainda. Dá pra ele ir, velho. Aê, garoto. Beleza, beleza. Caralho, tá jogando. Caralho, ele sim tá play, velho. Não mano. para não, não para não. Tem que pegar a soraca mano. Ah, beleza, pô, tá contando várias coisas ao mesmo tempo, não tô entendendo nada e vai ser barulho deles, vou tá? Embora. É, eu vou embora. Nossa, vai mesmo, viu, bobo? Eu vou botar Pink no meio do caminho pra eles se perderem tempo tirando Pinks. Ó. <risos> Aí a gente nasce, que que... ó. Olha mas é, pô, tem partinho. várias pink, mano. <risos> Será que eu faço a história? Ó, já vou botar outra ali, puta. tá ligado? Ó, o EZ vai ter que dar auto-ataque, ó. Vai, ah, vai. Ó. Mais um, mais um, tem mais um? A ah, ward, a ah, ward, ward, ward, ward. Boa, boa. Ó, fiz que vou procurar o Flash X-Tech, mas é pra sair, ó. Mais um, mais um, mais um agora. Pô, oh, eu roubo, hein? Você tem pacote? Porque eu vou engajar então. Calma, calma. Vou roubar, vou roubar. Confia em mim, confia em mim. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Ah. ah Mano, se o Silas tivesse subido isso, dava tempo, véi. Eu jogo, eu jogo. Eu nem acho, levantei lá, ó. Tô tentando ficar na sua frente, velho. Ah, jogo aí. pra caralho aqui, né? Confiando. Talvez. Ah. Tô tanque, tô tanque. É qualquer tanque. Arco escudo, né, mano? Mó roubado, velho. Hum. Ô, se pra eu o jogo, cavaleiro jogo. também que te deu uma puta moral aqui aquela hora tanquei muita torre, velho. Ai. Beleza? Aí o, tá o, o cavaleiro, o tá cavaleiro tankou 800 de dano, mano, Nenhuma luta. Peguei aqui para completar aqui Nossa, ó. Nossa, boa, boa, boa. Ô, Smurfam es esse jogo, tá? Bem jogado é. Esse, esse jogo bem aqui, jogado, velho. Esse esse jogo aqui foi bom, velho. É, se os caras deixarem nós free no bot é isso que acontece, <risos> né?